Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu mostro para vocês a plataforma 2x BNB. Cara, simplesmente aqui você consegue dobrar seu BNB em 45 dias com stake de mineração. O retorno é de 4,44% ao dia em BNB e o ROI em 22 dias, cara. Então, vem comigo que eu vou te explicar certinho. Então, basicamente, a plataforma tem um contrato inteligente de mineração de participação auditado. Aqui vocês podem ver no celular, é, certinho aqui, conexão da carteira e tudo mais. E aqui é o botão de Minere Agora, que já já a gente vai ver. Lembrando que o contrato é público e verificado, e pode ser visto, inclusive, no BSC Scan por todos. 100% seguro aqui, segundo o site. Inclusive, já tem alguns vídeos de quem já está minerando então, tem alguns youtubers trazendo aqui é, o aplicativo nos seus canais, né? Trazendo aqui tudo no YouTube. Então, foi inclusive no YouTube que eu achei a plataforma e resolvi é, trazer mais a fundo aqui para vocês. Então, aqui mostra como funciona. É bem simples, tá? A 2xBNB Finance. É uma nova plataforma de agricultura, de rendimento de BNB, que é o Farm, né? Então, você pode descobrir como fazer stake de BNB e ganhar renda passiva diária facilmente usando o contrato inteligente verificado e auditado 2x BNB. Como eu falei, o ROI estava de 200% em 45 dias para todos, sem nenhum privilégio. E aqui tem o um botão já stake agora. Então, aqui temos os passos, tá? Bem simples, presta atenção. Primeiro, conectar a carteira. Então, você conecta a sua carteira via Metamask ou Wallet Connect. Vou fazer isso aqui para vocês, para mostrar que realmente eu tô Tô aqui com bala na agulha, né? Tô aqui com skin in The Game. Então, depois tem o um stake BNB para mineração, com um depósito mínimo de 0,02 BNB, e você pode retirar suas recompensas. Então, você retira suas recompensas BNB a qualquer momento. Uma parte que eu achei bem legal é que tem o um sistema Indique e Ganhe, onde você ganha 10% de todas as indicações. Então, se você trabalha bem com indicação, para fazer uma, um bom marketing, né, uma boa equipe, você pode estar tá indicando para muitas pessoas. Além do que, tem o um Reinvest and earn Company Interest. Então, são os juros compostos, tá? com essa taxa de 4,4% ao dia, você pode Tirar seus ganhos em qualquer dia, em qualquer valor, mas se você quiser reinvestir os ganhos diariamente, você pode ter um ganho de 594% em 45 dias, exercendo esses juros compostos, ok? Bom, em breve tá aqui o aplicativo disponível para Android ou iPhone, tá? Em breve aqui, ó, Google Play e. Apple Store, e aqui também a gente já pode clicar no botão Investir agora, entrar agora Tem diversos botões aqui de ação Para a gente estar tá entrando, então vamos entrar aqui No primeiro, minerar agora E olha só, aqui tá mostrando o total Minerado no contrato, 18 BNBs E aqui você coloca a quantidade que você quer por exemplo, cara, eu vou entrar com 0.1 BNB. Isso aqui é muito importante. Coloque aqui de acordo com a sua realidade, né? Você tem que colocar a quantidade de acordo com o que você pode investir. Lembrando sempre da sua margem de risco e tudo mais, ok? Vou clicar aqui em Connect Carteira, né? Connect Wallet. Vou vir na minha Metamask. Você conecta a sua que você tiver, ok? Então, mostrando para vocês que eu tô conectando a minha aqui, beleza? Conectar. E tá mostrando aqui, ó, que eu tenho 0.2 BNB e vou tá, então, com 0.1 aqui minerando. Então, muito simples. Vou clicar em mine your BNB, né, olha só, vai pedir aqui a ação, a taxinha aqui de 43 centavos apenas e o valor aqui 0.1 BNB dá 30 dólares, lembrando que é um valor de acordo com a minha realidade, você coloca um valor de acordo com a sua realidade de investimento, tá, lembrando sempre do aporte mínimo, que você tem que fazer, e basicamente já coloquei aqui, basta esperar aqui em atividades da MetaMask, vocês podem ver que foi confirmado aqui a transação e pronto cara, basicamente é isso, vocês podem ver que na minha carteira agora ficou 0.11 BNB e tá aqui ó, meu BNB em stake 0.1 BNB então basicamente eu vou fazer o seguinte agora eu vou dar um pause aqui nesse vídeo e daqui a 24 horas, daqui um dia certinho né deve estar tá caindo aqui minhas recompensas né, então daqui um dia eu vou ver quanto que vai estar tá aqui minhas recompensas, vou ver se a gente vai conseguir reinvestir, sacar tudo mais a gente vai conferir, beleza? Lembrando, ó, aqui também tem o um link de referência. Olha só, já aparece aqui. Vou deixar embaixo desse vídeo. Se você quiser entrar aqui na plataforma, entra pelo meu link de referência para você poder ajudar aqui o canal. E se você gostar aí da plataforma, você pode fazer isso, ok? Então, volto daqui um dia. E bom, pessoal, passou aqui um dia, então, né? Passaram 24 horas e voltei aqui para o nosso querido site da plataforma 2xbnb.finance. E olha só que bacana, realmente funciona, deu certo? Muito legal. Então a gente pode ver aqui que os meus BNBs que estavam, né, que estão em stake 0.1 BNB e basicamente aqui your earnings, ou seja, os meus lucros, né, os meus resultados aqui, meus ganhos 0.068 BNB que basicamente é esses 4,44% de retorno diário, beleza? Então basicamente é o seguinte. Agora a gente vai confirmar se isso aqui vai dar para a gente sacar. Então a gente pode ver aqui na minha carteira, tá? É muito importante a gente ver. A gente tem 0.1, 1072 BNB, ok? E agora o que, que a gente vai fazer? A gente teria duas opções, reinvest earnings, né? Ou seja, reinvestir aqui os ganhos ou sacar withdraw earnings, né? Sacar aqui os ganhos. Então a gente vai fazer o saque aqui para a gente testar se a plataforma está pagando, né? Se a gente consegue sacar. Mas se você quiser fazer um juro composto, né? Uma bola de neve, você pode reinvestir os lucros aqui que geralmente o pessoal faz. Mas já que a gente está testando, vamos em withdraw earnings, ok? Basicamente aqui, Olha só, a gente vai pagar uma taxinha bem baixinha de 0,16 centavos, é normal. Obviamente, o ideal seria deixar acumular mais aqui para mim sacar o lucro, mas já que a gente está testando, eu vou sacar só de um dia, né? O ideal seria esperar mais dias para sacar valor maior, porque você tem que pagar taxinha cada vez que você saca. Então, o ideal seria sacar depois que tiver mais. Beleza, mas enfim, apareceu aqui 0, ou seja, já foi, né? E olha só, aumentou, cara! Tava 1,072 e agora estou com 1,138, então show de bola, cara, funcionou, tô muito feliz que tenha funcionado a plataforma, eles pagaram e cara, é basicamente isso, então a plataforma pagou, é, obviamente eu vou deixar aqui continuar rendendo e vou sacando né, vou esperar um pouco pra sacar um valor maior e tal, e vou aí indo, tá ligado? Vai indo, vai a bola de neve eu posso ir reinvestindo também se eu quiser mas basicamente esse foi o vídeo de hoje, bem tranquilo cara, e a plataforma pagou, então eu tô muito feliz e eu espero que continue pagando né, agora obviamente você pode analisar mais, fazer a sua análise e separar ali o seu capital se você decidir Investir, lembrando que tem que ser um capital ali de acordo com o seu gerenciamento de risco, né? Porque a gente sabe de todo o risco do mercado de criptomoedas, então você para ali a sua parte já de acordo com o seu é, portfólio de risco, né? Com o seu perfil de investidor, beleza? E é basicamente isso, né? Eu espero que a plataforma continue rendendo, continue pagando. A gente torce para que continue dando certo para a gente poder ter lucro, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo. Deixa o like se você gostou, os links estão aí embaixo para você acessar. Tamo junto, até a próxima.